E aí, vizinho, boa tarde. Boa tarde, vizinha, tudo bem? Tudo bem. O seu marido tá em casa? Ele tá no banho. Desculpa, até te atender, assim, que eu acabei de sair do banho. Tá não, sempre. tudo bem. Vizinha, aproveitando que ele tá no banho, eu sempre fui doido em você. Que isso, me respeita. Eu queria até te fazer uma proposta. Que proposta? Ah, cem reais, só pra dar uma olhadinha. Que olhadinha? É rapidinho, ele não vai ver, não. É rapidinho, não tem nada de rapidinho, não. Eu sou uma mulher casada, muito bem casada, por sinal. E se eu te oferecesse mil reais? Só pra te olhar. Não vou te encostar, não. Hum, mil reais? É, mil reais. Ninguém vai ficar sabendo, não? Não. Mil reais na sua mão agora. Ó, oh, é rapidinho, hein? Esse é o dinheiro mais bem pago da minha vida. Amor! Ih, caramba, tá Mas, Você é Linda. Tchau tchau tchau, é tchau, tchau, tchau. é Oi, amor. Quem era? Ah, era o vizinho, amor. Ele trouxe o meu dinheiro? Dinheiro? Que dinheiro? Uns mil reais. Ele ficou de trazer hoje pra mim, ele trouxe?